Você está na TV Verde Oliva e confere agora os principais fatos da semana. O campo de instrução Marechal Newton Cavalcante, na região metropolitana de Recife, recebeu demonstrações de tiros de lançadores múltiplos de foguetes. Com tecnologia 100% nacional, os lançadores têm capacidade de disparar 190 foguetes em 16 segundos. A atividade integrou a Operação Guararapes, ação do Comando Militar do Nordeste, para garantir a operacionalidade das tropas da região e desencadear ações de defesa externa, operações interagências e ajuda humanitária. A 23ª Brigada de Infantaria de Selva realizou a certificação de suas tropas de pronto emprego. O adestramento e a prontidão de cerca de 1.400 militares da Brigada foram avaliados pelo Centro de Adestramento Leste e pelo Comando de Operações Terrestres. As atividades, que incluíram deslocamentos terrestres, aéreos e fluviais, envolveram todas as organizações militares subordinadas à 23ª Brigada. Profissionais da área de saúde das organizações militares subordinadas à 12ª Brigada Aeromóvel receberam um credenciamento internacional para atendimento às vítimas de combate tático. A certificação foi realizada após o curso de atendimento pré-hospitalar para médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O objetivo da atividade foi preparar os profissionais de saúde que participarão do exercício Core 2122, um intercâmbio entre as tropas de operações aeromóveis e o Exército dos Estados Unidos. O Exército Brasileiro, por meio do Comando de Fronteiras Solimões 8º Batalhão de Infantaria de Selva, apoiou o desembarque de mais de 80 mil cestas básicas no município de Tabatinga, assim como o armazenamento e a distribuição das cestas a comunidades indígenas na região amazônica. Mais de 5.500 cestas foram distribuídas apenas no primeiro dia, beneficiando a população das terras indígenas de Umariaçu I e II. A iniciativa foi realizada em parceria com a Fundação Nacional do Índio, com a Prefeitura de Tabatinga e com outras prefeituras da microrregião do Alto Solimões. O programa Conheça Seu Exército, que explica e dissemina as ações da força ao público civil, levou 46 acadêmicos de diversas instituições de ensino para conhecer simuladores de voo utilizados na formação do piloto de aeronaves do Exército Brasileiro. Os docentes estiveram no Comando de Aviação do Exército em Taubaté, onde visitaram o Batalhão de Manutenção e Suprimento e o 1 Batalhão de Aviação do Exército. O Departamento de Educação e Cultura do Exército realizou, na Escola de Comando e Estado Maior do Exército, o primeiro Seminário de Desenvolvimento de Valores, Atitudes e Liderança. Com a participação de oficiais generais, comandantes e chefes da sessão psicopedagógica de diversos estabelecimentos de ensino do Sistema de Educação e Cultura do Exército, o evento apresentou a metodologia e as ferramentas utilizadas no desenvolvimento de valores, atitudes e liderança. Uma cerimônia realizada no Forte Guararapes, quartel-general do Comando Militar do Nordeste, marcou a reativação da 7 Divisão de Exército. Subordinada ao Comando Militar do Nordeste, a divisão é um grande comando operacional apto para emissão de ordens, desencadeamento de orientação e de acompanhamento das diversas atividades do preparo, além de possuir as estruturas e as ferramentas necessárias para planejamento e condução das operações terrestres. A 7 Divisão de Exército será comandada pelo General de Divisão Martinelli. Em solenidade realizada no Quartel-General do Exército, em Brasília, foram premiados os vencedores do 5 Festival de Fotografias Militares. Na categoria Júri Técnico, a primeira colocação ficou com o cabo Araújo, do 1 Batalhão de Comunicações de Selva. O segundo lugar foi do Soldado Pegado, do Centro de Instrução de Operações Especiais. E o terceiro lugar ficou com o cabo Daniel Viana, do 20 Batalhão Logístico Paraquedista. Na categoria Internet, a foto escolhida pelo Júri Popular foi a do cabo Guedes, do 26 do Batalhão de Infantaria Paraquedista. O Festival de Fotografias Militares contou, em 2021, com mais de 350 fotos de 87 inscritos. Confira as fotos do festival no link disponível na descrição deste vídeo. No dia 28 de outubro, foi celebrado o Dia do Servidor Público. O Exército Brasileiro agradece àqueles que, na condição de servidores civis, dão sua contribuição para as atividades meio da Força. Na data de 30 de outubro é comemorado em todo o exército o dia do material bélico responsável pela logística do material e pelas atividades de manutenção, suprimento, transporte especializado e evacuação. A data marca o dia do nascimento do patrono, Tenente-General Carlos Antônio Napion, que nasceu em Turim, Itália, em 30 de outubro de 1756. A história do Tenente-General Napion confunde-se com os primórdios do material bélico e com a implantação da indústria de material de defesa no Brasil. Atuante no apoio à capacidade operacional da Força Terrestre, o material bélico é vital para o funcionamento funcionamento dos diversos sistemas operacionais e das armas que integram a força esses foram os principais fatos desta semana quer saber mais inscreva-se no canal e acompanhe as plataformas digitais do Exército Brasileiro acompanhe também os novos artigos do e-blog no endereço eblog.eb.mil.br. até a próxima